E vamos começar um vídeo aqui muito legal, meus amores. Um vídeo de mingau. Um mingauzinho de farinha de trigo. Uma farinha de trigo aonde a gente torrou ela, tá gente? Deixou ela é, dar uma torradinha na panela, na frigideira, tá? Você coloca a farinha de trigo, deixa ela dar uma torradinha lá. E depois a gente vai fazer um mingau com essa farinha torrada, tá bom? E não se esquece, se você chegou até aqui não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like. Não se esquece, deixa aquele comentário aqui abaixo pra saber o que vocês estão achando do vídeo. Gente, e falando, eu nunca tinha provado esse mingau dessa farinha de trigo torrada, tá? É, já tomei, já é, tomei mingau diferente de trigo, mas não dela torrada assim como o Fadi fez ela torrada, tá? É, ficou muito bom, tá? É, Para quem gosta de mingau vai ser bem legal provar algo diferente. Então, gente, lembrando você que chegou até aqui, né? não é inscrito, se inscreve no canal, deixa muito, muito like, deixa os comentários aqui abaixo, pra não é saber o que vocês estão achando do vídeo, tá? E é um mingau, gente, que vale muito, muito a pena. É um, um mingau muito gostoso, muito bom. E você não pode colocar a farinha na, na panela, na frigideira, e largar ela lá não, tá? Porque senão ela vai queimar. Você tem que ficar sempre mexendo a farinha. Pra ela poder torrar toda, tá? Se você deixar a, a farinha dentro em cima da panela. E pronto, ela vai ficar queimada só o fundo. E não vai torrar ela toda, tá? Então a gente não quer isso. A gente quer que ela torre por inteiro. Então sempre ficar mexendo pra ela poder torrar toda. Aí gente, como vocês podem ver, a farinha já tava bem torradinha, tá? Não precisa torrar ela pra ficar preta. Deixar ela moreninha. Aí a gente colocou a água pra fazer o chá de, da canela. Como é, a gente já mostrou no outro vídeo, a gente faz o mingau com o chá da canela. Só deixar a água ferver, depois jogar uns, uns pauzinhos de canela dentro e acrescentar o açúcar, tá? A gente acrescenta o açúcar e depois quando essa água começa a levantar fervura, aí é onde a gente vai acrescentar o nosso mingau, tá? E começa a mexer nessa água. A gente tampou a panela para poder ferver mais rápido. Agora, gente, eu já estou passando a farinha para outro recipiente, tá? Para outro pote com um pote mais fundo, tá? Que você consiga mexer. Agora, gente, a gente vamos é, tirar esses gominhos, tá? De farinha. Vamos tirar esses gominhos e acrescentar água fria, água mesmo normal, É... água filtrada normal. É, que você pegar Você vai começar a mexer Pra poder dissolver essa farinha Antes de você jogar na água Do chá da canela, tá bom? É muito importante você fazer dessa forma Dessa maneira que eu estou fazendo aí Que eu tô mostrando pra vocês, tá bom? Assim que você mexeu Viu que tá, não tem nenhum gominho Tá toda lisinha a massa Aí é quando você vai passar Pra o, pra o ponto de despejar dentro da panela tá Fadi acrescentou mais um pouco de água porque tava bem pesada tava bem grossa né aí ele acrescentou um pouquinho de água para poder misturar bem isso aí tá bom Agora vamos acrescentar dentro da água puxada a canela. Pode despejar tudo mesmo, tá? De uma vez só. Não precisa despejar aos poucos. Pode despejar tudo de uma vez, tá bom? E o segredo é sempre mexer mexer, mexer, mexer até atingir um ponto, tá? Quando você vê que atingiu o ponto, você vai e acrescenta o leite. O leite você não acrescenta no, na mesma hora, não, tá? Só acrescenta depois que o mingau engrossar. Aí você vai e acrescenta o leite, tá bom? E continua sempre mexendo, não para de mexer, continua sempre mexendo. Acrescentamos também um pouco de essência de baunilha, mas você pode colocar a essência de baunilha, essência que você tiver em casa. Se você também não tiver, não precisa, tá? Não é obrigatório. É, também, gente, se você chegou até aqui, ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixa muito muito like. Deixa os comentários aqui, tá bom? Patagê nesse vídeo, compartilha muito esse vídeo, tá? Patagê, patagê nesse vídeo. Compartilha num grupo da galera no WhatsApp. Um grupo de amigos que você tem no WhatsApp. Compartilha esse para pra esse vídeo chegar em mais pessoas, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Tá aí o resultado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!